Atenção, a luz, água, asfalto, mangue, atenção Para o sonho sobre o chão é Preciso estar atento e forte Não temos... Câmara aprova projeto da reforma trabalhista. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira a votação do projeto de lei da reforma trabalhista, que agora segue para o Senado. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Bom, na prática, essa reforma trabalhista não muda muita coisa, apenas melhora um pouco algumas das burocracias criadas pela CNT, como acordos de férias, horas extras, horários de almoço e outros pontos que poderão ser acordados diretamente entre patrão e empregado. Aliás, como já acontece em qualquer país civilizado. Mas o que realmente está impactando nessa reforma trabalhista, e é o verdadeiro motivo de todo esse mimimi, é o fim do imposto sindical. Agora, esse direito trabalhista, onde o trabalhador é obrigado a pagar e é equivalente ao valor de um dia do seu suado trabalho, será opcional. E é óbvio que ninguém quer dar dinheiro para vagabundo sindicalista, né? onde alguns deles chegam a receber salários de até 40 mil reais por mês, foram o que eles recebem por fora para apoiar ou não uma greve, né? E por falar em greve, o Bill 99 darão crédito para usuários nesta sexta. Parece que o homem brinquedo, é, quer dizer, o novo prefeito de São Paulo, João Dória, não tá de brincadeira não. E tratou de arrumar uma parceria com aplicativos como o Uber de 99 táxi para transportar gratuitamente todos os servidores públicos que quiserem trabalhar nessa sexta-feira, que é o tal dia da greve geral convocada pelos vagabundos, é, quer dizer, pelos sindicalistas. Olha só. Sexta-feira, dia 28, é dia de trabalho, só quem não quer trabalhar é que vai fazer greve, porque mesmo quem deseja manifestar-se, faz isso em horário fora de expediente, faz isso no sábado, faz isso no domingo, faz isso de noite, faz isso na hora do almoço, não faz durante o trabalho. Primeiro, porque não é justa nem a greve, nem a manifestação. Mas ainda que fosse, sem prejuízo à população. Nós somos servidores públicos. Nós atendemos a população, principalmente a população mais pobre e mais humilde da nossa cidade. Que não pode ficar sem saúde, não pode ficar sem educação, não pode ficar sem transporte público, não pode ficar sem segurança. Portanto, eu espero que você nos ajude e coopere. para você, que é servidor público, você vai receber uma mensagem. Até amanhã, indicando um serviço de aplicativo que você vai poder utilizar gratuitamente. Você nada pagará para usar um automóvel de aplicativo que vai levar você até o seu local de trabalho. Bom, oh, mas se você não for um servidor público, não fica triste não, pois basta utilizar o código promocional Canal do na sua primeira corrida com o Uber para ganhar um desconto de até 20 reais. Aliás, essa promoção vale para todo o Brasil, viu? Chupa curte. Hashtag greve não. E aí, já tá inscrito no canal? Então não se esqueça de ativar a porra do sininho. Talvez assim, quem sabe, por acaso, você receba um aviso do YouTube falando que tem vídeo novo no canal. Porque esse YouTube tá foda, viu? Mas outra solução ainda melhor é acompanhar o canal diretamente pelo site canaldotário.com.br Ou pelas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Chupa, YouTube! Aqui é canal do otário, porra! United dará até US 10 mil dólares a quem deixar voo em casa de overbooking. Lembram-se daquele caso de um passageiro de um voo da United Airlines que foi retirado à força do avião por causa de overbooking? AAAAAAAA! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, come on! Come on, come on! There we go. Oh my God, look at what you did there. Pois é, depois de todo esse prejuízo causado por esse episódio, a companhia resolveu mudar as suas políticas com o consumidor E vai reembolsar em até 10 mil dólares em passagens aéreas aqueles passageiros que aceitarem alterar seus voos em caso de overbooking Tá vendo? Esse é mais um exemplo que mostra que o próprio mercado consegue se autorregular de uma forma rápida e sem a necessidade de intervenção de merda de estado nenhum. Hashtag Menos Estado Mais Mercado. E pra finalizarmos essa edição... Centrais sindicais convocam greve geral para esta sexta-feira. É mesmo, é... Sou vagabundo, eu... Foda-se! E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça e arregaça esse like. Ah, eu vou enviar adesivos para todos aqueles que me mandarem fotos nas ruas nesta sexta-feira com o um otarinho ou vestindo uma das camisetas do canal do Otário. Então se prepara aí para pra micareta fora de época. E amanhã, se a greve falhar... Tem mais